Olá galera, tudo bem com vocês, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal gecimário E para quem ainda não me conhece, eu sou o João Francisco E galera, veja que chegou para mim aqui hoje Mais uma caixinha, compra da Shopee É mais um perfume e eu vou mostrar aqui para vocês A galera que tá gostando demais dos vídeos aqui Eu comprando os perfumes, testando e falando para vocês Tem muita gente aí, muita gente aí, É inscrito, não inscrito, galera chegando no canal tá dando feedback, que também... Comprou, testou e gostou Então galera, continua é, deixando seus comentários Continua dando seu like Compartilha esse vídeo é, Se inscreva no canal se for inscrito Que eu vou trazer Quanto mais like vocês derem é, Me incentiva, né? é, indica que está gostando do vídeo Do tema aqui, compra da Shopee E eu trago os produtos Pode deixar também sugestões aí De qual produto que vocês querem Que eu traga aqui para testar, tá? Eu entrei na aula dos perfumes porque eu achei assim, esses perfumes aqui, galera, são muito baratos na Shopee para perfume de marca, perfume até reconhecido, né? Talvez não seja o original, mas a essência tá top, até agora eu não peguei um que eu não gostasse. Gostei de todos. Então, vamos abrir esse aqui e ver qual foi o perfume do dia. Já vai dando aquele like. Já se inscreve no canal e bora pro vídeo. Aí, galera, vou abrir a caixa aqui chegou hoje tá bem e eslacado, bem lacado hein Eita papai nossa esse aqui ficou bem lacado hein Opa já apontou aqui hein? olha galera deixa eu tirar da caixa aqui na minha compra foi dois perfumes e além dos dois perfumes Veio aqui de brinde este sabonete íntimo. Top aqui, hein? O preço desses perfumes, galera: R$25,00. Os dois. E ainda veio de brinde mais esse sabonete íntimo. Fazer aquela capa de. Fazer aquele, aquela. aquela foto de capa, né? Deixa eu ver, legalzinho, pegar aqui. Não, de novo. Pronto. E olha a marca desses perfumes, galera. Me coraciona. Eu não conheço. Foi indicação de inscrito que pediu para me trazer. Tem muita gente indicando é, perfumes para mim estar tá trazendo aqui. É, demora um pouco, porque eu faço o pedido. É, tem a, o tempo da entrega. Tem os outros vídeos que eu faço aqui em casa. Né? Eu tenho que editar os vídeos. Então demora mesmo. E, gente. Esse aqui, Min Coração, tem aqui o código Bar, é original. Não vai mostrar? Deixa eu, deixa eu colocar aqui, vai me tampar tudo. Ah, não vai aparecer. Mas tá aqui, ó, Min Coração, ó, bem embalado. Este aqui parece que é original, hein? E vamos abrir o primeiro aqui, a fragrância, como que é? Primeiro eu vou abrir esse branquinho aqui que me chamou muito atenção aqui, não conheço essa fragrância, aqui na minha cidade eu não vi em perfumaria nenhuma ou lojas aí, que geralmente farmácia aqui na nossa cidade tem, a perfumaria tem das farmácias, tem loja de perfumaria no shopping, ainda não vi desses perfumes. Aqui tá Min corações. então vamos abrir a embalagem aqui e mostrar para vocês pode deixando sugestões galera de de qualquer coisa aí eu tô no dos perfumes mas pode é, pedir aí nos comentários o produto que vocês querem comprar e vir chamar atenção mas pelo um motivo ou outro né vocês não estão não, não meio acreditando de, de adquirir deixa aí que eu compro testo aqui ou alguém também tiver interessado de me mandar algum produto para me mostrar aqui no meu canal eu também aceito tá nossa, bem embalado, tá difícil de abrir, consegui abrir a caixa Opa, ele, além da caixa, ele ainda tem aqui, ó Ó, galera, que legal, ele puxa aqui, é bem embalado, mesmo gostei Ó, cuidado pra não cair, né? E ele vem no formato de um coração Lindo, galera, ó Muito top, tem todos os selinhos, é original, esse aqui é original deixa nos comentários se vocês acham que é original ou não. Esse aqui, me Coração, é original, galera. E legal que ele tem o formatinho de coração. E aqui é a tampa, né? E aqui está o perfume. Legalzinho, tem como deixar ele em pé, sem a tampa, ó. Se quiser deixar sem a tampa, ele é, fe... ele é feinho. Meio arredondado, ó. Ele é feinho, vou colocar assim. Mas tem como ele ficar em pé em qualquer superfície plana, e a tampa aqui eu tenho, é a tampa normal, é a outra metade do coração, muito bem bolado, gostei demais, e agora eu vou experimentar a essência, né? Aqui não fala, deixa eu ver que tá aqui na caixa, olha a caixa aqui rapidinho, vamos ver a descrição desse aqui, nossa, tem um modo de usar, é micro é fala ingredientes aqui, e, pra, assim, em processo de introduzação vale até 2028 e validade. Muito bom! Importado! Original, topzão! Muito like! Agora vamos à hora, né? Gente, novamente aquele teste: se o perfume já foi espirrado ou ele é ou ainda nunca foi mexido. ó Não saiu um aperto, dois aperto três aperto quatro aperto cinco aperto agora saiu no sexto aperto então do jeito que foi envasado na fábrica ele chegou aqui para mim ninguém nunca apertou a válvula a primeira vez que apertou foi eu já deixa a dica nos outros vídeos e mostrando aqui para vocês de novo o mozinho vai amar essa fragrância a minha esposa vai amar muito top este aqui eu vou comprar mais dele não para fazer vídeo tá eu vou comprar para mim mesmo que... Eu, eu gostei. Ou faço vídeo também, né? Que eu vou trazer fragrância diferente. Que eu já tenho essas duas aqui. Então, vou trazer mais desse mim coração, a doce fragrância. Deixa like. Deixa comentários. Se inscreva no canal. Tá valendo muito a pena. compartilhe esse vídeo para mais gente. Quem adquiriu esse perfume aí, deixa nos comentários se vocês gostaram ou não. Que eu amei. Até agora, os produtos Veio super top. Esse aqui é o, deixa eu olhar aqui de novo, é o Innov Live que é a essência dele, muito boa. Agora eu vou abrir o próximo, né galera? Tá aqui esse vermelhinho, esse aqui é feminino, e ele é a fragrância 032. Então deve ter um feito nele, um catálogo, que tem lá os números e o nome realmente da fragrância que aqui só fala, só fala o código dele. Então, vamos lá, ó, deixa eu abrir ele aqui. Estou muito curioso nessa aqui também, gente. Rapaz, perfuminho. 30ml. E é muito gostoso. Agora vamos ver o feminino. Aquilo ali nem é masculino nem é feminino. Ele é universal, né? Unisex. Agora vamos ver esse vermelhinho aqui. Abrir. Eu gostei da caixinha dele, ó. ele corre aqui. Ele é bem. Ele corre assim, então deixa bem embalado. Não deixa o.. O perfume cair. Veja que esse aqui, a tampa dele já é prata. Lindo, lindo, lindo. Ó o coraçãozinho. Tutu, tutu. <risos> Deixa lá, galera. Amei esses perfuminho. Destampando. Ó, o teste de novo aqui, ó. Se ele já foi mexido ou não. Se nunca foi mexido, ainda a mangueirinha tá com ar dentro. Não vai sair na primeira espirrada, ó. Na primeira apertada, ó. Um... 2, 3, 4, 5. E agora vamos experimentar. Espirrei. Hum. Bom, esse aqui já não gostei. A fragrância dele, desse aqui do feminino, eu não gostei da fragrância, não. Mas é por questão de gosto mesmo de perfume, tá? É um perfume mais adocicado. Eu não gostei, mas é top, tá? Particularmente em mim aqui. Aí tem que ver a duração de pele, né? É, tem que ver a textura de pele, a cor da pele, a oleosidade da pele. Para ver a duração que ele fica grudado. Muita muita gente aqui é, me pergunta aí nos comentários. E a duração? Dura quanto tempo? Gente, já respondendo a todos de uma vez só. É, esses, não tem como fazer um teste, um cálculo preciso de quanto tempo uns perfumes deste, é, praticamente os que eu estou trazendo aqui no canal, né? Não vou falar geralmente, é, todos, de, é, em geral, de todos os perfumes, mas pelo menos esses que eu estou trazendo aqui. Não tem como eu dizer, precisa, é tanto tempo esse perfume dura na pele por vários dos fatores, isso aí vocês têm que concordar comigo. Então são N fatores que não deixam para dar precisão é 5 horas 6 horas 7 horas é a noite em toda 24 horas não tem nenhum próprio fabricante né dos originais aí perfume aí de 500 reais eles não conseguem deixar na embalagem uma quantidade exata de horas de fixação na pele mas eu sei que dura bastante tempo vai depender se é a noite está frio está calor se tá na roupa se tá na pele e vai depender de muitas coisas mas é top quem quiser vai aí nos comentários, deixa nos comentários perguntando, que eu deixo o link diretamente pra você da, da loja onde eu comprei ou então, né, do site aí e vocês pesquisam é só para esse aqui eu, como é na choupinha, é só pesquisar pelo Mi vai aparecer várias lojas, vai aparecer vários perfumes vai aparecer vários preços, vai aparecer com frete, sem frete, então aí vai por vocês, eu comprei o primeiro, né, eu acho que foi um 212 foi o Tio Antio comprei primeiro, por curiosidade, que era muito barato. Eu achei que havia uma coisa, né? Mais ou menos. Gostei. A galera também gostou. Aí então daí pra cá, com o incentivo de vocês, com seus likes, eu comecei a trazer os outros perfumes e até agora estou amando todos. É... Então é isso. É falar comigo que o perfume é bom. Gostei. Tá aqui dois perfumes por 25 na Shopee. E ainda de bridge. o vendedor me mandou um. Sabonete íntimo, né, que vai ficar para minha esposa Topzão, eu gostei mais do, do, do vermelhinho aqui Do que da, esse prata Mas são top, top, top Não conhecia, obrigado aí quem me indicou Que agora não, não lembro, é muita gente, muitos comentários, são vários vídeos é, Muito obrigado aí pela indicação Amei, vou trazer mais deles aqui E se vocês gostou, deixa aquele like Não esqueça, se não for inscrito no canal, se inscreva e eu vou ficando por aqui. Eu espero vocês no próximo vídeo. Fui!